E aí galera, beleza? Dinata tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera é o seguinte Não sei se vocês estão vendo ali atrás, ali, ó, eu tô jogando o GTA San Andreas no Playstation 4 para platinar Pegar os troféuzinhos, fazer tudo e também relembrar o jogo, que o jogo simplesmente é incrível Eu sou um cara que gosta de platinar jogos, eu queria muito ter a platina GTA Sandras San e jogando GTA Sandras, San até tô tendo algumas ideias para trazer vídeos aqui pro canal para vocês, mas antes eu queria assistir juntamente com você. O vídeo tem 5 minutos mais ou menos, cara. O YouTube recomendou, porque eu tô pesquisando algumas coisas aqui do Sandras. San o YouTube recomendou esse vídeo, a thumbnail dele é sinistra, mano. O GTA Sandras San está a nível. Tratof... Tratrosférico Tá muito louco Normalmente esse canal aqui, eu já vi outros vídeos dele Ele costuma deixar em 4K Mas dessa vez não, tá em 1080p Então eu vou dar o play aqui E vamos ver galera como é que tá O GTA San Andreas com o um Redux Mano, que é aquele mod Que deixa os gráficos sinistros Ó, vou colocar vocês aqui de lado Dá uma olhada lá, ó Dá pra ver? Será que dá pra ver? Olha o gráfico desse GTA San Andreas e olha o gráfico do GTA normal, mano. Não sei se saiu minha voz. Olha isso, cara. Caraca, moleque. Dá vontade de instalar esse mod? É que eu jogo, tô jogando no PlayStation 4. Então não tem como. Tô tentando baixar o som ali. Como eu tô jogando no Play. Olha isso, cara! Como eu tô jogando no PlayStation 4, não dá pra usar mod, né? Só no PC. Mas olha isso, cara. Vou, vou, vou continuar assim, ó. ó. Olha lá. Caraca, GTA San. Andreas. Olha o nível desse GTA San Andreas, maluco. Olha isso, cara. Dá pra você jogar assim, mano? Caraca, que absurdo, velho. Mano, tá muito lindo, sério. Tá muito lindo, tá muito lindo. Caraca, inclusive eu, eu tô numa missão ali, eu tô fazendo a missão do... Depois que você ajuda o Mad Dog lá, os caras invadem a mansão dele, aí eu tô naquela missão. Nem parece o CJ, é o CJ? Ah, ele tá com o cabelo enquadrado, né? É o CJ. Caraca, olha a água, moleque. Você é louco. Não fica perfeito, né, mano? Porque é um jogo de 2004, né, cara? Mas... O jogo fica muito lindo, cara mano Olha isso. Até a bicicleta mais bonita, ó. Tá vendo? Não sei se é adicionada essa bike aí. Ó, mais uma vez, hein, só para vocês verem. Tá chovendo lá né, no meu no, no jogo que eu tô na missão que eu tô fazendo ali. Caraca. E galera, seguinte, mano, se você jogou? Se você não jogou esse jogo, você tem um Playstation 4, um PC Eu acho que deve ter pro Xbox também Compra e joga É um pouquinho complicado, os comandos é diferente Eu... Às vezes é... dá raiva algumas coisas Mas o jogo é incrível, cara História É muito bom o jogo, né, cara Eu sofri porque No GTA... GTA V Você acelera nos gatilhos, né no GTA San Andreas, você acelera no X, você dá ré no quadrado. Quando você tá com, com, com a arma dentro do carro, você tem que virar a câmera pra atirar, senão ele não, ele não atira na frente. Mano, os comandos é bizarro, assim. É um jogo antigo, né, como eu disse. Mas em si, cara, você vai jogando, vai jogando, vai jogando e o jogo é demais. Velho, tá simplesmente sensacional. Sensacional. Ficou muito bom, velho. Pra quem tá jogando... Eu não sei se você é da época do Playstation 1... Mas eu lembro que... Quando anunciaram o Playstation 2... Mano, quando você viu o gameplay do Playstation 2... Eu vi... Foi um choque de realidade... Meu Deus, cara... Que lixo o Playstation 1... a evolução foi muito grande... E tipo... Você jogando GTA normal... E depois você vê assim... Cara... Não vou dizer que é um lixo, lógico... Mas... É muito diferente, cara... Muito diferente... Esse tá bem bonito. Tá bem bonito. Ah, no finalzinho do vídeo dele. Aí tem vídeo pra cacete. Eu falei pra cacete aqui também. GTA Sandras San é muito bom. Quem tava jogando esses dias aí na live era o Funk, né? O Funk que fez viu pra caramba com GTA San Andreas. Andres. Olha a moto ali, velho. Tá bem polidinho o jogo, né? Fica bem... Caraca, olha esse carro, moleque. Mano. Meu amigo, que louco, velho. Tá muito lindo, mano. Tá muito lindo. Ó, aquele carro ali do de Polícia é do GTA V, se eu não me engano. À noite. Ó, oh, ele tá em Las Venturas. Eu acho que ele instalou um pack de carro aí, velho. Tio vendo. Caraca, que coisa absurda, velho. Mano, demais. Demais, demais, demais. Bom, o vídeo é curtinho, eu vou ficando por aqui. Poderia até ver outro vídeo dele, mas... Tá bom. Mais uma vez ali com o GTA normal, ele nem fica a tela inteira na TV, né? Mas, cara, se você não jogou GTA Andreas jogue! É animal o jogo. Eu acho que não tem esse negócio, ah, um é o outro. O GTA V é incrível, o GTA Sandreas é incrível também. Os dois estão no mesmo partilheiro. Em lugar. Se gostou, clique no gostei, compartilhe, se inscreve no canal. Obrigado, Até o próximo e fui!